Oi, gente, tudo bem? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Tem alguém aí já? Tem alguém ouvindo? Como que tá o som? Deixa eu centralizar aqui essa câmera. <risos> gente... É... Deixa só eu esperar o pessoal entrar, tá? A gente vai fazer uma live muito legal, uma live incrível. Eu já vou dar a introdução da live pra vocês, tá? E eu queria muito que vocês colocassem no aviãozinho aí pra vocês convidarem as amigas de vocês, os amigos de vocês. Porque esse projeto que a gente tem, ele é muito, muito, muito lindo, tá? É um projeto que vai ajudar... A fomentar o empreendedorismo tá que é o trabalho que eu venho desenvolvendo aí há alguns anos deixa eu ver aqui vocês estão me ouvindo bem como que tá o som alguém pode dar um ok aí só para eu saber se o som está funcionando bem Hum? Tá ótimo? Ah, obrigada, Carla. Gente, então, bom dia, sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje, a gente vai iniciar o nosso projeto Varal de Ideias. O que, que é o Varal de Ideias? O Varal de Ideias é uma ideia que eu tive de trazer alguns empreendedores, algumas empreendedoras aqui... Para poder bater um papo com vocês, para contar um pouco da história deles, né? do negócio que eles, que eles montaram, do trabalho que eles estão fazendo, e como que eles estão fazendo para driblar esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento de crise. Então a gente vai ter aí uma bateria de lives todos os dias, às 10h47 da manhã, com exceção de sábado e domingo, porque a gente precisa dar uma descansadinha, né? pensar no que a gente vai fazer na próxima semana. Então, sábado e domingo é para isso. É para descansar, mas também é para planejar o que a gente quer fazer aí na, durante a semana. E é um projeto muito bonito que muita gente abraçou. Quando eu comecei a falar sobre esse projeto, né, da minha vontade, da minha necessidade de ajudar as pessoas que estão em casa... Vocês não têm noção da quantidade de gente que falou assim, Josi, eu topo, eu quero participar, é, eu, sou, eu sou psicóloga, eu posso, eu posso contribuir, eu posso trazer assuntos legais, é, outras pessoas, assim, eu trabalho com alimentação, eu também posso trazer né, o que eu venho fazendo, como que eu estou driblando a... a essa crise, né? Porque gente tá, não tem como a gente dizer que tá tudo bem, porque não tá, tá difícil, é um desafio para todo mundo, né? As pessoas já não não estão sabendo mais como agir em casa, como fazer, como elas podem melhorar o negócio delas. E essa foi a minha intenção, é trazer pessoas aqui que possam ajudar você que está em casa. Às vezes você você tem um produto maravilhoso, mas você não está conseguindo colocar esse produto na internet. E hoje, a nossa principal ferramenta é a internet. Não tem como a gente fugir dela, tá bom? Então, antes de eu convidar a Gabriela para vir aqui conversar com a gente, eu vou pedir para vocês: convidem pelo menos 10 amigas, 10 amigos. É só você clicar na flechinha que tem aqui embaixo. Clica na flechinha, vai abrir ali o teu quadro de amigos e vai mandando, vai convidando as pessoas aí, tá? Porque quanto mais pessoas assistirem essa live, mais pessoas a gente vai conseguir ajudar. Olha só que lindo, né? É um projeto que não deixa de ser um projeto social, tá? É um projeto criado para ajudar quem tá em casa e para nos ajudar né, ajudar a gente a divulgar o trabalho, ajudar os convidados a divulgarem o trabalho deles e principalmente ajudar quem está em casa, que precisa de uma mão, que precisa de uma força, de um ombro, né? E quem sabe você que está em casa não vai tirar várias ideias do que a gente vai bater papo aqui nesse mês inteirinho de julho para você finalmente tirar o seu negócio do papel. Então eu vou convidar a Gabriela, que é a nossa primeira convidada, para vir aqui bater um papo com a gente. Podem mandar perguntas, tá? Porque eu vou tentar ler aqui as perguntas, vou fazer o máximo de possível para conseguir ler as perguntas, pra gente ir respondendo, tá bom? Gabi, você pode me dar um oi ali pra eu poder mandar o convite pra você? Deixa eu esperar a Gabi, a Gabi mandar um oizinho. Cadê a Gabi? <risos> Deixa eu procurar ela aqui. Vamos ver. Achei. Vamos esperar a Gabi entrar. <risos> Oi. Oiê, tudo bem, bom dia. Ih, eu acho que a Gabi tá sem som, deixa eu ver. Tá escutando ou não? Tá sem som. Espera É agora? Não, tá sem som. Gente, é, vocês estão ouvindo a Gabi? Eu não estou não ouvindo. Alguém pode me dizer se está ouvindo? Oi, oi, oi. Não? Gabi, tira o microfone. Você tá... Ah, não. João, mas você tá aí perto da Gabi ou não? Não. Tá, então sou eu que não estou ouvindo. Gabi, E agora, Ju? Nada? Agora eu tô aqui ouvindo. Mas é, eu, tirei o meu, eu tirei o meu microfone, tá? Não sei o que foi que aconteceu, que eu não conseguia ouvir a Gabi. Bom, o teu porofone eu acho que você não vai ouvir, né? Para ficar melhor o áudio? É. Coloca o meu fone, eu não escuto. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Algu... ô João, diga ali se você consegue ouvir bem a minha voz. Assim, tá ouvindo? Não. Você eu tô, tô ouvindo. Beleza. Tá, eu acho que vai, acho que vai rolar, né? Gente, vai deixa eu apresentar para vocês, deixa eu apresentar para vocês a Gabi. A Gabi, ela é uma moça maravilhosa que, de repente, começou a empreender, né, Gabi? Verdade. Começou a empreender. Gabi, faz quanto, quanto tempo faz que você está com a sua loja online no Instagram? Três meses apenas, Jô. Comecei faz três meses e estamos aí na luta, né, Jô? Mas é um sucesso, né? Porque eu tenho visto ali como que a gente consegue medir o sucesso né? de, de um empreendimento. Quando a gente vê que tem engajamento, quando a gente vê que as pessoas começam a perguntar, né? que as pessoas começam a, a mandar directs ou a mandar mensagem é. ou a compartilhar o produto. Isso é ter sucesso, isso é ter engajamento. E eu, como eu acompanho você, eu percebo que você tem muito isso. E aí, Gabi, eu vou fazer algumas perguntas para você, porque eu acredito que a resposta pode ajudar quem está em casa. Porque o que, que acontece? Eu recebo mensagens diariamente de pessoas querendo empreender, né? de pessoas é, querendo entender como que vários universos funcionam. Uhum. E, e aí eu decidi criar esse, esse, esse projeto, porque nada melhor do que a pessoa que já está fazendo aquela coisa para poder ajudar, encontrar é. para nós como que funciona, né? Porque o know-how é teu, sim, de, sim. De, de trabalhar com a loja virtual, de trabalhar com a compra, com a escolha dos produtos que você quer colocar. E eu percebo que os produtos que você coloca na sua loja são maravilhosos. Então eu queria que você contasse para gente da onde que surgiu a ideia, como que tudo começou. Então, Jo, a vontade de, é, de começar com roupa não é de agora, assim. Eu nunca deixei de vender alguma coisa. Lá, eu comecei a fazer arquitetura uns 5 anos atrás, eu já vendia sanduíche. Falava, mãe, quero o meu dinheiro, quero ter o meu dinheiro, vou começar a vender sanduíche. E comecei a vender sanduíche ali na minha sala mesmo, a galera gostava, comprava, nem precisava ir para as outras salas, porque eu já fazia o jabá antes, então o pessoal já... Pedia, eu levava, dava certo entregava o pessoal, e tinha o meu dinheirinho. Aí depois de um tempo troquei de curso, não, eu hoje eu comecei na arquitetura, fui para nutrição, né? Mas tudo bem. Hoje faço, hoje faço nutrição e tô super feliz, gosto muito, tô bem, tô bem feliz com essa escolha. E daí comecei a vender semi-joia também na faculdade, para as amigas, para pros... Para os parentes aqui perto, então sempre vendendo alguma coisa e a roupa também sempre me chamou muita atenção. Sempre gostei de moda, né? Por mais que não escolhi é, fazer uma faculdade voltada para moda, mas era uma coisa que eu sempre gostava, né? Sempre uhum. me interessava. Então, vinha a gente vender coisa aqui em casa, eu já ficava nossa, legal, né? Gosto dessa coisa de ir até o cliente para mostrar. Já era assim com as semijoias. Eu ia até as minhas clientes, mostrava, vinham até mim e até então. Tava com medo. Eu até listei algumas coisas aqui que você falou. Que empreender é você ter coragem, né? Se desafiar, ter paixão, se arriscar e ser confiante. Então tava faltando algumas coisas, algumas dessas coisas para mim para eu dar o pontapé para começar. Aí um certo dia, sentada aqui na cama, falei: Por que não? Sabe? Falei. Tenho medo, mas se eu não começar, eu não vou saber se vai dar certo, eu não vou saber se eu vou gostar. Então eu vou começar. Aí no mesmo dia eu falei, sentei lá com o Thiago, com meus pais, no computador, falei: vou comprar roupa, vou comprar roupa, é isso que eu quero. Minha mãe, meu Deus, Gabriela, calma, não sei o que. Falei: não, vou comprar roupa, é isso que eu vou fazer. Aí a gente sentou, eu e o Thiago. E o Thiago também, ele gosta das coisas, então já começou a me ajudar. E daí, decidi fazer, já comprei roupa no primeiro dia. Falei, agora já era, né? Fiz a compra, agora já era. E aquele medo, meu Deus, essas roupas vão chegar, não vou conseguir vender. Jô, antes das roupas chegar já fiz o Instagram pra loja. Fiz o Instagram, né? Dei um, um pontapé a mais. Vou fazer Instagram. Quando chegou as roupas que eu comecei a divulgar, uma galera sabe, começou a pedir, começou a se interessar, eu... E até... Nossa, foi uma loucura, porque chegou, eu estendi as roupas ali no sofá e o, o Tiago me ajudando no celular. Gabriela, a pessoa quer isso, a pessoa quer aquilo. No mesmo dia eu já comecei a fazer entrega. Então, assim, aquele medo, aquela insegurança, naquele momento foi, foi um alívio, assim, sabe? Eu falei, nossa, pode dar certo, sabe? Então, se a gente não arrisca, a gente nunca sabe se se vai dar. Então, eu arrisquei e, graças a Deus, já nos primeiros dias, assim, foi um sucesso. Aham. E sabe uma coisa que eu percebi, Gabi, que eu quero fazer essa, essa observação até para quem tá em casa? Porque o que que acontece? Quando a gente vai iniciar um negócio, a gente tem que estruturar esse negócio. E eu percebi que você já tinha tudo pensado, você já tinha... É, já sabia onde comprar pelo menos fez a pesquisa antes, né, para saber eh, quais seriam os seus fornecedores. Você já pensou na fotografia que você ia tirar da, das suas roupas? Porque quando a gente trabalha com vestuário, a gente precisa montar um cenário, né? Precisa ter fotografias bonitas, tanto fotografia só da peça, quanto fotografia da peça no corpo de uma pessoa, que é para o cliente, para a cliente, né? Porque eu acredito que o teu, teu, a tua persona são as mulheres. Sim. Que é para a cliente se ver naquela roupa. Porque não adianta também a gente bater foto da roupa só numa parede bonita, né? Só no, no, no varalzinho ali. Porque a, a cliente não vai conseguir se ver naquela roupa. É importante ter? É. Mas é importante ter também a roupa no corpo da pessoa. Então, esse foi um ponto bem positivo que eu vi que você fez. A questão dos fornecedores também. Outra coisa que eu percebi é a tua logomarca. Já de início, você criou toda a estratégia para você poder abrir a sua loja virtual você já tinha logomarca, você já tinha paleta de cores, você já tinha o nome que você queria para a sua loja virtual, né? Acredito também que você, você deva ter feito uma lista de possíveis clientes, colocando lá todas as suas amigas, todo o povo também. da faculdade, todas as suas clientes lá dos sanduichinhos lá atrás, <risos> os amigos lá da arquitetura lá atrás também. Então conta um disso, porque é importante as pessoas em casa é, escutarem isso de uma pessoa que iniciou, porque o que, que acontece? Qual que é maior, o maior é, gargalo né, de, da grande maioria dos empreendedores? É a falta de, de organização, as pessoas não se organizam, e aí o que, que acontece? O sonho de empreender acaba indo, indo pelo ralo, porque a pessoa investe, né? Muitas vezes a pessoa investe toda a sua economia Só que ela não faz o processo correto Porque a gente tem um ponto para a gente caminhar E nesse ponto existem várias, várias etapas que a gente precisa passar E o que eu percebi de você É que você foi seguindo etapa por etapa Por isso que deu certo o seu negócio Por isso que o seu negócio é um sucesso E falta muito isso nas pessoas Então conta para gente, Gabi, um pouquinho de como que você organizou tudo isso no papel. Porque eu tenho certeza que você usou o papel, sim, para organizar todo o processo. <risos> a, de... a agenda e o papel, é assim, não dá para ficar sem. Eu até, assim, quando eu pedi as roupas, tentei organizar no Excel. Tentei não, está no Excel, né, bonitinho lá, a é, quantidade que eu tenho de, dessa roupa, né, quantas que saíram, quantas que estão e tudo mais. Mas o papel é essencial, eu não fico sem agendinha, tanto que as minhas anotações de venda mesmo né, estão na agendinha, tudo anotadinho aqui, pagou, risquei, né, às vezes parcela, porque hoje também a gente tem a maquininha que facilitou né, bastante para o pessoal poder comprar, né, porque hoje sem cartão de crédito é complicado. Então, a gente já adquirir a maquininha também, que é importante, né até uma segurança para você né vendedora e o o que seja a sua área e lógico antes de comprar as roupas fiz uma pesquisa de lojas de, de valores vi o que cabia no bolso o que não cabia entrei em vários Instagrams para ver o que que tava bombando o que que tava saindo e aqui em Curitiba primeiro eu estava aqui em Curitiba porque né tudo bem que eu já queria bombar e sair pelo... Vendendo não, não, não, não. por tudo. É, mas tinha que pensar por aqui. Então eu comecei com o um tricô, né? Por tá, é frio e tricô não, né? Ele é lindo, as mulheres usando são muito bonitas. Então fui atrás de ideias de tricô e fui buscar é, fornecedores que vendiam tricô. Então comecei uhum. por aí com o um tricô. Então pesquisei os fornecedores, anotei tudo certo, Vi o que cabia no orçamento, o que não cabia. E fiz a primeira compra. Logo que chegou as roupas, eu <risos> chamei minha vizinha aqui, que ela tem um local atrás bem bacana pra tirar foto. Falei, Thiago, eu preciso tirar já essas fotos pra eu divulgar. Porque a foto no nosso corpo é outra coisa, sabe? Ou seja no corpo da modelo, ou seja no seu próprio corpo. Porque. Para as mulheres verem que aquela roupa, ela fica bonita em qualquer, qualquer mulher, sabe? Tem... Sim. Da... Daí sempre, sempre me preocupei também em pegar não só PM mais GG G, para poder abranger né todo todo o corpo brasileiro porque a gente não é um padrão a gente tem vários padrões né então me preocupei nisso também por mais que hoje está muito difícil você não poder ir até a loja para escolher as roupas tá sendo bem complicado você eu fazer a compra à distância assim porque eu não sei tudo bem que eu faço a pesquisa, vejo um Instagram que é bem mais movimentado, né? Vejo as pessoas que compram, o que, que elas falam daquela roupa. Mas tá bem difícil fazer essa compra à distância. Eu não poder pegar essa roupa, ver a peça, qualidade, né? isso. Então, isso já foi um grande desafio nessa, nessa quarentena. Começar esse negócio, eu não podendo ir fazer as compras. Já começou por aí. Mas me desafiei e falei, vou tentar. Assim, uhum. graças a Deus. Consegui alguns fornecedores, assim, bons, sabe? Não tive muitos problemas em questão de roupas. Lógico, a gente sempre tem. Sempre tem que contar com isso, né? Que pode dar um problema numa peça, a pessoa querer trocar. Né? Esses desafios que, que a gente que tem loja tem. E... Então, foi aí, né? De, daí, teve sucesso. Já fiz as, as fotos, né? de Logo que chegou, já tirei fotos. Até você falando da parede, eu fiz algumas... Eu sou ansiosa, Jô. Sou muito ansiosa. Então, chegou. <risos> e assim. O que saía, a galera já pediu, já ia comprando mais. Até que chegou essa última leva agora. Eu coloquei na parede e tirei foto. Mas já tô pensando em fechar uma fotógrafa amiga minha já pra fazer fotos no corpo. Porque é essencial Sim. você fazer fotos no corpo. É... Dá um up, assim, no seu... na sua loja. E as pessoas olham de um jeito diferente, né? Do que a. Aquela peça crua ali e no corpo é diferente. Sim, e você faço... sabe... É, pode pode terminar. Tá, Não, e aí só... você sabe... Está... Desculpa. Pode falar. <risos> pode falar <risos> e, e, e aí, Gabi, você sabe que eu, eu falo muito da questão da fotografia. Por quê? Porque a fotografia, ela é realmente essencial na, na apresentação do nosso negócio. Não adianta você ter produtos lindos e maravilhosos se você não consegue mostrar através da fotografia para o teu cliente né e, e a fotografia você precisa misturar a fotografia de produto com pessoas porque quando a gente vê pessoas numa fotografia isso humaniza faz a gente se sentir igual né? Então Sim, faz a gente exatamente. se sentir. E, e é importante também você colocar, por exemplo, pessoas na fotografia que sejam pessoas normais. Não trabalhar somente com as modelos, com as mulheres, com corpos maravilhosos, com corpo perfeito. É lindo, é maravilhoso, vende muito bem, mas tem muita gente que não se conecta com esse tipo de fotografia. Por isso é importante também... Ter a outra fotografia com pessoas normais. Quais são essas outras fotografias que funcionam muito bem? Pedir para a cliente colocar a roupa. Tira uma foto para mim. Se você não quer mostrar o seu rosto, não tem problema. Tira só da, da peça, tira só da calça, tira, né? não precisa mostrar o seu rosto. Porque o que, que acontece? Esse tipo de fotografia também conecta. Por mais que a fotografia não vai ter lá o cenário perfeito, não vai, ser, não vai ter a iluminação perfeita, mas é importante ter esse tipo de foto, porque as outras pessoas, elas se conectam com isso. Né? Então, a gente tem que trabalhar vários tipos de fotografia. E, e eu, eu bato muito nessa tecla, por quê? Porque é o que vende. Se você não mostrar o seu produto... O seu produto não vai ser visto. E se você mostrar, é, e se você mostrar o seu produto somente com fotografias que não conectam, é a mesma coisa de não mostrar. Então precisa sim. As pessoas precisam entender, Gabi, e isso você entendeu muito bem, tá? Que uma loja virtual, ele ela é a mesma coisa de uma loja física. Então a, a apresentação da loja virtual, as prateleiras da, da sua roupa, tem que estar tá bonita. Se você entra numa loja física e a prateleira está toda bagunçada, a roupa está toda amassada, tá, não está dobradinha, não está bonita, não está organizada por cores, é feio. E aí as pessoas elas não conseguem focar em uma coisa. Por quê? Porque está tudo muito bagunçado. Sim. E aí acaba não comprando nada justamente por, por causa do, da falta do foco, né do, do encantamento. Porque quando Sim. você entra numa loja, você precisa se encantar com aquilo que você está vendo. Algo precisa chamar a sua atenção. Uhum. Né? E, e, e normalmente o que chama a atenção é a organização. É a, a parte bonita que você colocou ali. É, é o formato que você organizou tudo que que vai chamar atenção num primeiro momento, né? Que vai chamar a atenção das pessoas. E no virtual, tem que ser a mesma coisa. Tem que intercalar, tem que ter uma paleta de cores, tem que, tem que é, é, tirar fotos bonitas. E você sabe, Gabi, que a paleta de cores, que é o feed, né? Quando a pessoa abre todos os quadradinhos. No começo do Instagram... O feed ele era muito importante, porque as pessoas entravam no perfil para ver. Aí Sim. passou essa febre do feed, né? deixou de ser tão importante assim. As pessoas olhavam mais o, o geral do que entrar no feed da pessoa. Mas, algumas pessoas começaram a relaxar um pouquinho o seu feed. E o que, que acontece? O feed voltou a ser importante. Sim. Então precisa sim trabalhar o feed, você precisa intercalar, né? por exemplo, é, não coloque só peças penduradas, coloque também uma um marketing de conteúdo, coloque também uma, uma paisagem de uma modelo, é, uma paisagem natural, falando sobre, olha só como essa peça de roupa combina com esse, com esse ambiente, é, olha só o look de hoje combina com essa paisagem. Isso poucas pessoas fazem, porque as pessoas elas acham, elas entendem que uma loja virtual ela precisa ter somente produtos à venda e não. As pessoas não querem somente ver o produto à venda, as pessoas querem se conectar e você se conecta através de imagens humanizadas. O que, que são imagens humanizadas? Imagem de pessoas, imagem de paisagens. É, imagem de animais, imagem de, de viagem. É, se você colocar num contexto geral, tudo que a pessoa sonha conecta. Então, se a pessoa, é, criança conecta, animais conecta, paisagem conecta, viagem conecta, pessoas né, conectam. E aí quem está em casa me pergunta assim, tá, Josi, mas é, eu tenho uma loja virtual ou eu quero montar uma loja? Como que eu posso incluir um cachorrinho dentro do meu perfil se eu vendo roupa? Uai, você pode você pode buscar uma foto na internet, por exemplo, de um look onde o cachorro está usando uma roupa parecida ou com a mesma paleta de cores da roupa da pessoa, você seleciona dentro da sua loja uma roupa que seja parecida com aquela imagem e você publica junto naquele, no, na, naquelas imagens que você rola. Você pode publicar junto ou você pode publicar uma do ladinho da outra. Isso fica muito bonito e isso chama é a atenção das pessoas. É, eu... Tudo marketing. Quando você uhum. começa a estudar um pouquinho mais sobre o marketing, você começa a entender que conecta sim, que dá para misturar, dá para colocar, sabe? Dá para colocar, por exemplo, é... Aquela... aquelas imagens de alimentação. A alimentação conecta muito também. É óbvio que você não pode. Tem, tem que ter uma delicadeza nisso você não pode misturar muita coisa, você não pode colocar o prato de uma comida no, no de de, um, de uma comida gourmet por exemplo no teu feed, mas você pode tirar você pode buscar uma fotografia de um casal onde o, o foco é a roupa que a mulher está usando e, e porventura aparece um prato bonito junto. Mas o foco não é a alimentação. O foco é a mulher. É a roupa que a mulher está usando. Para conectar com, aquele, com aquela peça de roupa que você tem, que é parecida com a, a roupa daquela fotografia. Para as fotos de outros nichos, como por exemplo dos pets... Do, Funciona da mesma coisa. O foco Sim. não pode ser o, o cachorrinho. Mas tem que ser a imagem da mulher que está vestindo aquele look. O cachorrinho só aparece, só é bonitinho. Mas isso conecta. No inconsciente da pessoa, conecta. E isso é bem legal. E, e assim, eu acho muito bonito o teu trabalho. E eu quero fazer uma pergunta para você, Gabi. Porque eu sei que tem gente em casa que se pergunta assim... Ai, ah, Josi... Eu, eu, o meu sonho é ter uma loja virtual, mas eu não sei por onde começar, principalmente onde comprar as roupas. Então, eu não vou pedir para você passar o teu fornecedor, tá? Mas eu vou pedir para você contar como que você fez, que tipo de busca você fez e quais foram os estados que você chegou. Qual é o estado que você compra a roupa? Não precisa passar o fornecedor, tá? tá. É, então, só, só concluindo uma coisa, Jô... Jo que você falou lá no início, que eu achei bem legal. é Eu peço para as minhas clientes me mandarem fotos no corpo com a roupa e eu tenho um ícone no ali no feed escrito clientes, que lá eu coloco as minhas clientes que compram uh -huh. né, comigo a foto delas, porque eu acho muito bacana. No meu corpo a roupa é de um jeito, no corpo dela é de outro jeito. Então, isso eu acho muito legal. Então, quem come querer começar a empreender online pelo Instagram... Faça um ícone desse. Para quem entra, vê que. Poxa, não fica legal só nela. Não, olha, nessa também ficou legal, que é um corpo diferente, entendeu? Então, eu acho bem Sim. bacana isso. E postar feedbacks também é muito legal para sua loja, sabe? A, a cliente gostou, elogiou. Tira um print, posta também no, no feed, que é muito legal, porque você, você vai estar. Tá mostrando que as pessoas estão gostando da sua loja, que o seu trabalho é legal. Eu tento sempre fazer um atendimento bacana para as minhas clientes, que eu acho importante, sabe? Você abraçar mesmo a mesma cliente, sabe? Olha, ficou legal, não ficou legal, né? Ser sincera. Então, acho que isso acaba credibilizando o seu trabalho. Eu acho bem bacana. E falando uhum. do... Eu, ó, eu pego de Minas, Tricô. Gosto bastante de Minas Gerais. Santa Catarina também. Pego aí essas roupas mais, mais básicas, mais, algumas mais estilosinhas assim, que não é tricô, São Paulo não adianta, é o é o foco. Eu não vejo a hora de ir pra lá pra poder comprar, porque não tem igual São Paulo. Lógico, você tem que escolher, saber escolher a roupa, né? Tudo mais, mas São Paulo é legal. Mas tricô e roupa de frio, Brusque e Minas Gerais, Brusque ou Santa Catarina. Dá uma pesquisada em Santa Catarina e Minas também, que é bem bacana. Goiânia também tem bastante roupa bacana, mas é meio longe eu ainda não peguei, sabe? De lá. Aham. Mas Minas e Santa Catarina eu pego bastante roupa. E você, você, você pega também do interior do Paraná? Porque eu sei que Cia Norte é um polo, né? De, de vestuário. Já, é, já ouvi falar, mas tive dificuldade de achar fornecedor assim pela internet, sabe? Eu dei uhum. uma pesquisada, mas não tinha. É, eu acho que era um, é um shopping meio um, um site que é um shopping que lá dentro tem várias coisas, mas uhum. eu, eu não, não dei muita atenção, mas posso ver também no norte que tem é, foco da moda também, se a Norte, né? Tem bastante uhum. produção de roupa lá. Tá, e quando você compra, Gabi, é, essas lojas. Que são fabricantes, né? Elas fornecem para você também, por exemplo, é... o portfólio para você divulgar também? Porque normalmente essas lojas, elas têm, né? Elas têm lá o, o portfólio com as modelos, vestindo a roupa, tudo bonitinho. Você tem uhum. tudo isso também? Então, o que eu percebi, é, aqui em Curitiba eu também já fiz bastante pesquisa de roupa. Então, muitas, muitos atacadistas de Curitiba, eles mandam o portfólio com as fotos para você usar essas que eu peguei de Minas que eu peguei de Santa Catarina elas têm o site eu usei até alguma na de Minas eu usei até algumas fotos do site mas elas não me disponibilizaram as fotos eu cortei e usei perguntei antes se tinha problema não tinha problema peguei e usei a foto sabe é bom sempre uhum. perguntar porque às vezes é, alguma foto autoral e pode dar um problema para você mais para frente. Então, sempre perguntar se você consegue usar a foto. E daí, dessas eu consegui e postei. Mas a melhor coisa é você, você ser sua, sua modelo, pegar suas modelos e fazer as fotinhas que dá um diferencial né, para a loja. Aham. E o que, que você acha, Gabi, daquelas é, fotografias de cenário que as pessoas usam aqueles tapetes de pele, coloca a peça, daí colocam um acessório, colocam um sapato junto. O que que você acha dessas fotografias? Jo, eu gosto, acho muito legal. Eu é que eu, eu tava para comprar um tapetinho para fazer umas coisas assim, porque às vezes é Começa a chegar roupa e você não tem tempo de tirar a foto da, né, no corpo e tudo mais. Então, é uma alternativa e uma maneira muito bacana de você divulgar a sua roupa. E hoje, Sim. tem as pessoas colocam vasinho de flor, colocam bolsa junto, acessório. Sim. Não só roupa. Então, isso eu acho que agrega bastante a sua, a sua loja. Então, eu acho bem bacana quem, quem faz esse tipo de foto. Eu até no Aham. começo fiz algumas assim, sabe? Depois eu parti para a parede também, que vai sair fotos no corpo dessas, dessas roupas. E uhum. eu acho que, assim, Jô, tudo, tipo, é, tudo vale a pena, assim, eu acho, sabe? Você inovar, você ir atrás de coisa nova. Então, eu acho que todas as alternativas, tipo, todas as possibilidades, eu acho que vale a pena a pessoa estudar, estudar seu perfil. É, no começo eu escutava muito de pessoas, Gabi. Tenha um perfil, sabe? De cliente que você quer atingir. É legal, é bacana, mas acho que você inovar e buscar coisas novas sempre é mais legal. Às vezes, ter só um perfil PM não, não é bacana. Eu acabo perdendo o cliente, eu acabo sem, sabe? Então, expande, sabe? Abre a ideia. Por que não PMGGGG1, que seja, sabe? Então, abranger todas as mulheres de, de todas as formas. Não, e, e você está certa, porque quanto, quanto mais restrição você coloca, é, menor vai ser o seu público, né? Então, é. o, ideal, o ideal é estudar o público, mas não a, a, a, a característica física do público. É, é você estudar a idade do seu público. O que é que o seu público gosta? Porque o que, que acontece? O tamanho P, M, G e GG... Vai ter muito, e é muito variado, porque nós aqui, na, principalmente do Brasil né, e, e, e do Sul, vamos colocar o Sul, a gente tem mulheres loiras, negras, gordinhas, magrinhas, é, mulheres que têm corpo violão, mulheres que têm corpo onde o ombro é largo, mas a, a, o quadril é fino, a gente não tem um padrão de beleza. O não. nosso Brasil não tem padrão de beleza. Então, quando, a gente, quando você quer entrar nesse mercado da moda, você precisa entender isso, que não existe um padrão. Né? Você vai ter Sim. que trabalhar com diversos formatos de roupa. Você vai ter que trabalhar com a roupa que a perna é curta e, e roupa que a perna é longa, porque nós temos mulheres baixinhas e temos mulheres altas também. Uhum. O perfil das mulheres altas cresceu de uns anos para cá. Então, se você, se você parar para pensar, os, os jovens de, de, 25, de, de 20 a 25 anos, ele veio numa leva de pessoas altas, mulheres altas e homens altos. A gente não tinha muito isso há, há 15, 20 anos atrás, mas hoje a gente tem. E a gente precisa pensar na, no produto para esse tipo de cliente. Né? Na, na roupa para esse tipo de cliente. É claro que quem tem que pensar nisso não é você, é o fabricante. Mas você precisa pensar em achar este fabricante. Porque é uma necessidade. Nisso, Gio, sim, desculpa te interromper. Mas no início eu tive muita dificuldade de achar roupas GG principalmente, sabe? Uhum. Às vezes, Muitas vezes nem G. Então, assim, foi um meio que um bloqueio que eu tive no início, sabe? De... Mulheres que vestem GG, às vezes G1, G2, vim procurar a loja e eu não ter essa peça para ela, no tamanho dela. Então, uhum. e eu não poder ir ver, ver as lojas e pesquisar pessoalmente, sabe onde tem, não tem. Então, isso foi uma grande dificuldade. E até hoje, assim, é uma dificuldade de achar roupas nesses tamanhos maiores. Mas eu sempre tento buscar é, lojas que oferecem... Todos os tipos de tamanho, né? E se não tem, eu encomendo, peço para, Porque tem fornecedores que fazem, fazem a sua própria roupa, né? Então, daí eu tive até uma experiência legal de calça que eu pedi e o fornecedor fez até GG para mim. Então, foi bem legal, assim, sabe? Eu pude atender as outras clientes que eram do GG, do G e tudo mais. Aham, que bacana. E você faz alguma ação, Gabi? Por exemplo, assim, alguma ação de marketing, de mandar mensagem, de ter uma lista de transmissão. Eu pergunto por quê? Porque assim, ó, é assim, um dos maiores vendedores do mundo que está no Guinness Book, ele é um vendedor de, de automóveis, se eu não me engano. Tá? E esse cara, o que, que ele faz? Por que, que ele é o maior vendedor do mundo? E, e se você parar para pensar, automóvel não é tão fácil assim de vender, porque o valor é muito alto, né? Mas por que, que ele é o melhor vendedor do mundo? Porque quando, por exemplo, a Gabi vai lá e compra um carro com o João, que é esse cara, digamos lá que o nome dele seja João. A Gabi foi lá e comprou um carro, o João vai pegar o cadastro da Gabi e vai entender quem é a Gabriela, aonde, de onde ela veio, o que é que ela gosta... Quantos anos ela tem? A Gabriela tem filho? Tem? Não, não. A Gabriela não tem filho. Os pais da Gabriela são vivos? São. Tá. Então eu sei que a Gabriela não tem filho, mas tem pai e mãe. Ela tem namorado. Eu vou tentar chegar nessas pessoas. Através da Gabi. Aí o que, que o João faz? O João vai pegar e vai mandar um cartão a Gabi no dia dos namorados. Gabi. Feliz dia dos namorados, gostaria que você replicasse esse parabéns ao seu namorado ou ao seu noivo Chega lá no dia das mães, a Gabi vai receber um outro cartão, seja ele virtual, seja um e-mail, o que for Gabi, feliz dia das mães para a senhora, sua mãe, gostaria que você, que você replicasse a ela os meus sinceros parabéns isso é o que o cara faz. O cara faz todo um movimento. Esse vendedor ele faz todo um movimento dentro da sua cabeça. E aí uhum. o que, que acontece? Quando qualquer pessoa no círculo da Gabriela pensar em comprar carro, ah, vai lá falar com o João, porque o João é legal. Você, mesmo que inconscientemente, você sempre vai indicar o João, por quê? Porque o João está presente na tua vida. Você comprou o carro com ele há três, quatro anos atrás. Mas volte e meia, ele manda um, um, um lembrete para você. Então você não vai esquecer. Por isso que esse cara é considerado o maior vendedor do mundo. Né? Então eu queria que você contasse para nós o que, que você faz. Se você faz algo parecido, se você nem tinha pensado nisso, se essa informação que eu te passei é importante, de repente você vai começar a fazer isso também. Então, me, conta aí para nós, que, que ações que você faz para manter sempre acesa né, essa, essa, essa luz da Gabriela Boutique na cabeça das suas das clientes? Muito legal o que você falou, Eu Acho que não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a live, né? É uma grande dica e ele se preocupa com seus clientes, né? Eles sempre tá ali, oi, estou aqui sempre. É, eu já tinha pensado em lista de transmissão, mas como assim, minhas clientes, sempre tudo que elas querem, sempre estão me mandando, Gabi, chegou isso, me avisa, chegou aquilo, me avisa, então... Não precisa, não acabei não fazendo a lista de, de transmissão, porque às vezes o que uma quer é diferente do que a outra, então elas mesmas me chamam, Gabi, tem isso, tem aquilo, quero isso, quero aquilo, então acabei nem fazendo a lista, sabe? Mas é uma coisa legal, porque não é sempre que a sua loja vai estar tá dando boa, né? Vai estar tá legal. Essas semanas para cá estão sendo bem difíceis, está bem parado. Então a gente tem que pensar em coisas, né, para Sempre tá atualizando. Até esses dias atrás, eu joguei um sorteio no feed, né? Pra chamar o pessoal. E, assim, super positivo, deu super legal. Pessoas do Brasil inteiro estão participando do sorteio. Então, foi bem legal fazer isso. Foi com uma parceria com a minha vizinha, que ela tem um ateliê, né? De costura, de... Então... Tem bolsa, tem necessaire, tem cinto, tem roupa. Aí já convoquei a outra para ser a modelo da foto, então é bem bem gostoso, eu, eu acho legal isso. E no feed mesmo, sempre tá postando. Eu postava, ah, tá chegando dia dos namorados? Postava lá, mulherada, aí já escolheu a sua roupa da Gabriela Boutique? Vamos. Marca seu namorado numa foto, que essa roupa pode aparecer na sua casa, pode aparecer Pode estar com você daqui um tempo e tal. Então, a gente tem que ter um pouquinho de marketing, né? Eu acho legal quem tá fazendo isso, fazer um curso ou dar uma pesquisada, ver vídeo no YouTube. Porque hoje o YouTube tá aí. Tem tudo, né? De graça, de tudo. Dá uma pesquisada nessa parte de marketing que é bem legal, eu acho muito legal. E, e como eu tenho a faculdade também, então eu às vezes preciso dar uma atenção a mais né, para os meus estudos, para a faculdade, acabo não me aprofundando muito. Eu acho que eu não... Como eu tenho essa outra né, coisa para me preocupar, que é a faculdade, acabei não fazendo um curso de marketing, né, um, um, um cursinho rápido ali de administração, mas acho que estou conseguindo levar, sabe? Tinha muita vontade, assim, de abrir a loja. Até tava procurando umas coisas por aqui. Mas não é o momento. Eu acho que não é o momento uhum. da gente se preocupar com isso. Quem puder ficar na loja online, fica. Além da loja física, ter gastos. É uma coisa muito legal a loja física. Nossa, quem que não gostaria? Mas quem quer começar, né, online, começar em casa, aposta na loja online que vai dar certo. Se dedica a ela, sabe? Sempre posta. Eu até no começo postava... Um... Algumas fotos e postava uma frase. Uma frase que eu achava que ia servir pra pessoa, né? De não desistir dos sonhos, essas coisas. Então eu sempre postava, eu preciso postar depois do que você falou. Lembrei que eu preciso dar uma atualizada nisso, postar umas frases que eu acho. Como eu comecei com as frases, eu acho muito legal as frases. Uhum. É uma coisa que eu acho bem bacana. Fotos também de, igual você falou, de uma roupa, sei lá, com a torre Eiffel atrás, a mulher com a Torre Eiffel. Assim. É lindo, acho que é... São fotos que inspiram, sabe? Então, eu acho bem legal e dicas maravilhosas. Eu adorei. Que bom, gostei. Bastante. <risos> que bom! E aí você, você comentou, Gabi, que uh, precisa, né, e ir, ir atrás de capacitação, precisa realmente de ajuda, né? Uhum. Porque hoje o mercado online ele cresceu muito. Demais. por conta né do, do movimento que aqui por conta do momento que a gente está passando e, e eu costumo dizer está é, difícil realmente é um desafio porque as pessoas é, elas estão segurando um pouquinho mais o seu dinheiro mas o dinheiro ele não sumiu do mercado ele continua no mercado mas as pessoas estão um pouquinho é, segurando um pouquinho mais porque elas estão com um pouco de medo não estão sabendo direito o que, que vai acontecer e tal mas ainda tem dinheiro é importante, é importante manter esse relacionamento com as clientes, né? Para elas sempre lembrarem de você, porque a hora que elas precisarem, é você que elas vão procurar. É... O que você falou de marcar o namorado, marcar o marido, marcar a namorada, isso é sensacional. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o teu Instagram começa a, criar, a ganhar um pouco mais de volume, né? porque outras pessoas estão sendo marcadas, outras pessoas estão vendo ele. E você está aumentando a sua carteira de clientes, porque até então a tua cliente era só a Maria. Mas o esposo, o namorado ou o noivo dela, o João, se você sabe quem ele é e marcou ele ali, ou pediu para para tua cliente, ó, marca o teu, marca o teu namorado aí para ver, quem sabe você não ganha uma roupa, né? Isso são sacadas que poucas pessoas têm, poucas pessoas fazem. E é muito importante fazer esse tipo de ação, né? É muito importante porque não pode parar, tá? E, e outra questão que você falou, Gabi, com relação a, ao ponto físico, Deixa eu dar a minha a minha humilde opinião com relação ao ponto físico. É maravilhoso, né? É lindo a gente ter uma uma loja com uma arquitetura linda do jeito que a gente sempre sonhou, né? Enche os olhos, mas realmente não é o momento, né? Porque hoje é um momento que muita gente está fechando seus comércios, mas Nada te impede de você montar essa estrutura, essa arquitetura linda, com prateleiras lindas, num cômodo da sua casa. Sim. Porque você não vai abrir. Você não vai abrir para o público. Você tem um espaço onde, se a tua cliente, né, que é uma cliente que você tem um relacionamento com ela, não é uma pessoa que somente está comprando o seu produto, mas é uma pessoa que você conhece, que você sabe onde mora, se não sabe, deveria saber. Né? Porque tem que ter o cadastro Você sabe quantos anos essa pessoa tem Então é uma pessoa que você pode falar assim Fulana, vem aqui Porque agora eu tenho um espaço físico Mas não é aberto ao público É exclusivo Então você pode vir aqui Você pode experimentar o que você quiser E já pode levar, levar o produto daqui mesmo Então muita gente tem feito isso Você não tem gastos com aluguel você, você vai ter sim, né? O investimento inicial para comprar teleira, para você poder montar, comprar aquele lindo tapete de pele que fica maravilhoso nos espaços, né? Ter aquela, aquela, aquele puff bonito, aquele puff de princesa para a mulherada sentar. Um espelho. É um espelho, e isso é, é legal até mesmo para você ter portfólio, para você poder ter fotografia. Sabe? Só que o custo disso é muito, mais, é muito menor do que você ter uma loja virtual. E, e vai preencher o ego, porque uma loja virtual não, desculpe, uma loja física. E Sim. vai preencher o ego, né? Porque a loja física, eu, eu vou dizer pra você, tá? É muito mais ego do que, do que o, o, o trabalho propriamente dito, né? Do que a sobrevivência propriamente dita. Porque você, você pode continuar ganhando dinheiro pela internet, não precisa ter um, um, um ponto físico, né? uhum. uma loja aberta para o público, por isso é muito ego. E tá tudo certo, tá tudo ótimo, porque precisa ter sim, precisa ter comércio local, precisa ter comércio aberto para o público, porque tem pessoas que não são adeptas da internet, tem pessoas que gostam de ir lá, de pegar na roupa. Uhum. De, de bater um papo, de tomar aquele cafezinho gostoso, aquele chazinho gostoso, comer aquela bolachinha né, que está ali no espaço aconchegante do cliente. Então tem muita gente que gosta disso, mas quando você une as duas coisas, né, você tem o teu espaço que pode ser em casa e você pode trazer pessoas que você conhece né, para dentro da sua casa para poder ter acesso a esse espaço, é maravilhoso, porque aí você tem os dois espaços, você, você consegue, exatamente, João, os, os anestésicos. <risos> Porque aí você consegue abranger, né? você consegue é, é, atingir o público que gosta de, do contato físico e você é. consegue abranger o público que gosta do contato virtual. Então isso é muito, muito legal, assim. Eu, eu quero te dar parabéns, Gabi, pela pelo teu projeto isso sinestésico João <risos> é, eu quero te dar parabéns pelo seu projeto porque não é todo mundo que consegue né já de cara ter sucesso mas por que que nem é? não é todo mundo porque nem todo mundo quer né ter o trabalho fazer aquele caminho que é Sim. de pesquisar, de estruturar, de planilhar o que você quer fazer a, a longo prazo, né? As pessoas trabalham a, a curto prazo. E é por isso que a grande maioria das pessoas quebram, porque elas, elas pensam no curto prazo. E, e assim, é, no momento que a gente vem passando, não é tanto culpa das pessoas, é porque realmente... A grande maioria tem que vender o almoço para comprar a janta. Infelizmente, é, é assim. Mas dá para você contornar. Como que você faz para contornar? Se programa, se você tem intenção em abrir o seu negócio mês que vem, abra daqui três meses, daqui quatro meses. Porque aí você consegue organizar um pouquinho mais as contas e você deixa de, de vender o almoço para pagar a janta. Só que aí a maioria não. A maioria quer abrir não, vou abrir amanhã... Porque eu tenho certeza, mas não planejou, não, não, não se organizou. E aí acaba metendo os pés pelas mãos. Então eu queria te dar parabéns pela organização né, que você contou pra gente aí, que você teve. Isso é muito importante. Então quem está ouvindo a gente, espero que vocês tenham pego no começo da live o formato que a Gabi falou de como ela organizou toda a abertura da Gabriela Boutique. E parabéns, Gabi, parabéns, assim, eu queria, a gente daqui a pouco já, daqui a pouco acaba o nosso, nosso, nosso momento, né? E aí eu queria que você desse alguns conselhos para quem está em casa, que sonha em, em ter a, o seu, a sua loja virtual, independente se é uma loja de roupas ou se é uma loja de algum outro nicho específico. Sim, eu quero agradecer você, Jo, pela oportunidade. Eu achei muito legal essa ideia de você abrir aqui o seu Instagram, que já tem uma carreira, né? Você já tem seguidores, tem já uma abrangência maior, de trazer essas pessoas para ajudar as outras, né? Eu acho isso muito bacana. Quero te parabenizar por essa, por essa ideia, que eu achei super legal. E, e vi nos comentários, até dentista, parece que eu vi que quer. É Vem aqui ajudar, né? Que tem uma experiência bacana e quer mostrar para as pessoas. Então, é todo tipo de ramo. Não vai ter só loja, vai ter várias coisas legais. Então, acompanhe que vai estar tá bem bacana. E eu quero dar a dica das pessoas não terem medo. Que eu sempre fui uma pessoa bem medrosa e ansiosa. Então, no, no mesmo momento que eu não queria fazer, eu já queria fazer tudo para a mesma hora, sem planejamento, sem fazer <risos> nada. Então, uma loucura, assim, uma loucura. Mas eu acho que com calma, sentar, conversar, pôr as coisas no papel, que é muito importante. O que, que eu tenho para gastar, o que, que eu não tenho, o que, que eu vou fazer para divulgação, o que, que não vai ser, qual vai ser meu, meu, meu público-alvo, o que, que não. Então, assim, planejamento eu acho que é tudo na vida, assim, né? É... Agora está chegando o momento de eu ter os planejamentos a mais na minha vida. Então, eu tô vendo, assim, que planejar. É essencial na vida de qualquer pessoa então quer abrir seu negócio não tem o dinheiro agora espera junto o dinheirinho eu ver eu vi assim que você conseguir à vista as coisas por mais que seja difícil mas você não precisa fazer uma compra de mil dois mil reais sabe se você tem 300 500 200 reais para investir saiba usar seu, esse seu 200, 300 reais. Procure fornecedores que caibam nesse momento no seu bolso, entende? Que esses 200, uhum. 300, você dessa roupa que você comprar, você saiba divulgar, você saiba né como fazer esse marketing pra chamar as pessoas e você conseguir sempre tá comprando mais. Tudo que eu... eu tenho, no começo, foi à vista. Eu comprei uma, uma leva de roupas à vista, né? E... O que foi entrando, eu já fui investindo mais, investindo mais em roupa. Então, invista, sabe, na sua loja e tenha vontade, porque eu acho que vontade, vontade e planejamento, eu acho que você não consegue não fazer as coisas, sabe? Sempre você, com isso você consegue realizar, aos poucos. Não uhum. precisa, na loucura, por mim, meu Deus, já queria abrir a loja, fazer tudo. Mas não, é aos poucos e planejando tudo certinho, que no final Legal. dá certo. Legal, Gabi, muito obrigada. obrigada muito feliz, Ju. assim, de. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui bater um papo comigo, tá? E ter vindo aqui conversar, passar a tua experiência para as pessoas, porque é importante, é muito importante as pessoas terem. ouvirem histórias reais, né? O, o importante é isso é você ouvir histórias reais de pessoas comuns. Gente como a gente que também teve dificuldades, também teve medo, também teve ansiedade, mas aos pouquinhos está chegando lá. Então eu queria muito te agradecer, tá? Eu vou me despedir de você para poder encerrar a live daqui a pouquinho. Uhum. Então, muito obrigada, tá? Obrigada, Fica com Deus jo. e muito, muito sucesso aí para você, tá bom? Obrigada, João. Obrigada. E para você também, sucesso sempre, que sempre Tá aí linda, maravilhosa, dando muitos conselhos para todo mundo. Obrigada. Gente, e aí, se vocês quiserem conhecer a, a loja da Gabi, eu vou deixar aqui, eu vou, eu vou fazer um, um stories depois e vou marcar a Gabi para vocês que estão em casa, tá bom? Então, Gabi, muito obrigada. Eu vou desconectar aqui para eu poder dar continuidade, tá bom, amiga? Beleza. Fica com Deus. Beijo, Boas você vendas também. aí, tá bom? Saudades, tchau. Beijo, tchau. <risos> então, gente, o que, que vocês acharam? Eu vou finalizar daqui a pouquinho. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. É isso, gente. O varal de ideias é exatamente isso. É uma união de pessoas. É uma, é uma união de profissionais que eu vou trazer aqui para poder passar um pouquinho da experiência que tiveram para vocês. E vocês viram a quantidade de dicas que a Gabriela deu, né? Dos lugares que ela compra os produtos. Depois vocês vão lá na, na no perfil dela. Eu vou colocar assim que eu encerrar aqui a live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta, para quem quiser falar sobre a live, tá? Para para poder responder, para poder ajudar você, porque às vezes você está em casa e o teu sonho é trabalhar com uma loja, né? Com uma boutique. Pela internet. Então aproveita, aproveita para fazer as perguntas que aí a gente vai respondendo aqui para vocês. Eu vou ajudar vocês. E amanhã vou estar aqui no mesmo horário com outra convidada, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Dá um print nessa live e compartilha na, na sua, no seu stories para mais pessoas acharem a gente. Dá um print aí. <risos> Gente, até amanhã no nosso mesmo horário Às 10h47 da manhã, tá bom? Um beijo e até amanhã Tchau!